E também acompanhando com muita expectativa esse, Essa realização né, Que é sinônimo de progresso né Prefeito, bom dia é, a, a inauguração Desse aeroporto e da nova pista Bons ventos para Macaé né Bons ventos, bons voos bom, bom dia Zezé, bom dia Macaé Bom dia Mário Luiz Zezé, esse é um momento que, que você Especialmente é, Vem cantando em prosa e verso Pelo menos nos últimos cinco anos um aeroporto mais moderno, um aeroporto que possa trazer voos comerciais, que possa atender toda a região na sua plenitude, seja na indústria do óleo e gás, seja na indústria é, de turismo, seja em grandes eventos. Então, eu acho que isso aí é simplesmente a abertura de um novo ciclo para Macaé. De mais desenvolvimento junto à indústria de óleo e gás, de mais desenvolvimento junto à externa elétrica, de mais desenvolvimento junto ao próprio turismo. Acho que para a cidade é, é uma grande notícia, é um grande fato. A expectativa agora é que a gente possa reiniciar uma fase, uma caia, com mais eficiência, com mais competitividade, com mais trabalho, com menos especulação e que a cidade possa de fato ganhar, possa ganhar um cidadão que mora no Lago Mar, no Nova Esperança, nas Movinas, na Rua Direita, nos Cajueiros, porque só assim a gente cresce, Zé. não dá para crescer só numa vertente, ninguém cresce só o braço direito ou o braço esquerdo. A gente cresce perna, braço, cabeça, corpo, é assim que a gente espera que a cidade se comporte daqui para frente. Ô Zezé, eu, o, o doutor Luiz já te ouvindo, mas eu queria fazer uma, uma pergunta aqui que eu acho muito pertinente para o doutor Luiz. Quando a gente fala de desenvolvimento, doutor Luiz, né, com a chegada dos voos, que vai ser sem dúvida nenhuma de grande suma importância para o desenvolvimento da cidade, a gente lembra também que esse aeroporto ele foi con é, concebido com o intuito também de virar um, uma espécie de, de shopping, né? com lojas, que vai atender, com certeza, aqui e movimentar esse, esse, essa região aqui do, do parque aeroporto e também adjacências, né? É, é um, um novo conceito, se você vier aqui no aeroporto, você já vai ficar encantado. Definitivamente é um, um grande espaço para a carreira. talvez um dos mais bonitos, mais bem estruturados, mais bem organizados. Agora, tão importante quanto isso, é ser uma nova marca para a cidade. Eu acho que depois desse dia, junto com a concessão do aeroporto na própria sexta-feira, com o reinício da atividade da indústria de óleo e gás, a gente tem que ficar bastante atento no, no plano de resiliência de investimento que a Petrobras anunciou. Então a Petrobras está concentrando todos os seus esforços de novo na indústria de óleo e gás. Então tudo isso é uma informação muito preciosa para todos nós. Agora é isso, Zezé. A população macaense nos últimos 40 anos trabalhou de forma incessante, passou por momentos difíceis. Agora é hora da gente buscar um novo cenário. E o cenário é concreto: o aeroporto é concreto. A Shell, que a gente esperou de forma ansiosa, é concreta. A Mitsubishi, uma grande novidade. A feira de petróleo vai ser uma grande novidade. As startups, uma grande novidade. Então, acho que Macaia está se organizando com um cenário novo de muito trabalho, de muita competitividade, de muita eficiência, mas que seja bom para todos nós. Zezé, o prefeito te ouvindo.